AgroLink está na Agrobrasília e eu estou no stand da Massey e eu converso agora com o Paulo, que vai nos falar sobre a Série 7700. Me explica um pouquinho mais as especificações. Olá, esse trator da Série 700, 7700 é um lançamento da Massey que foi feito na AgriShow, nós estamos trazendo aqui para a Agro Brasília. Ele é um trator padrão mundial, ou seja, a gente está trazendo o mesmo trator que é Fabricado e produzido na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos trazendo esse trator para cá. Ele é uma evolução da série dos tratores 7415 já conceituado e já bem divulgado aqui na região. É um trator com diversos é, vantagens para o produtor. Ele tem uma cabine com conforto operacional muito maior. Ele tem motorização eletrônica Tier 3, já atendendo às normas da legislação Mar 1. É, a gente Dispõe de várias opcionais no trator que até então não tinha e é inédito aqui para o mercado nacional. Hidráulico dianteiro, levante é, traseiro com a carga maior do mercado. Ah, temos opção também de suspensão dianteira. Além de tudo isso, temos uma transmissão 100% automática, a transmissão Dyna6 24x24 já conhecida no mercado. Que com o motor eletrônico vai entregar muito mais torque para o operador. É, vai poder entregar um motor mais econômico e no final do dia um rendimento muito maior, um rendimento operacional muito maior para o produtor para ele conseguir fazer o que ele precisa com um tempo menor e com um ganho de combustível para chegar no final do plantio ter um, um ganho de tempo e, uma, e um, um ganho no desculpa um ganho de tempo e um ganho econômico considerável Paulo, esse trator também ele segue uma padronização da empresa, da Massey. Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho mais o que, que é essa especificação de padrão da empresa. É, a Massey agora com os produtos novos, ela segue toda uma, uma padronização, desde a nomenclatura ao produto final. A série 700 ele tem opcionais de 195 a 250 CV. Ou seja, a gente pega um trator onde esse daqui atrás, ele, tá, ele é um 7719, ele é um trator da sétima geração, com 195 CV, ah, nós temos o um trator de 230 CV que é, o 7, que é o 7722, um trator de 250 CV que é o 7725 e todos seguem esse mesmo padrão de nomenclatura. Além disso, todos seguem o mesmo padrão de cabine, conforto da cabine, o mesmo da Europa, é o mesmo que está aqui. Motorização: nosso motor CISO, motor ACO Power, é o mesmo motor que vai no trator europeu. Ah, os opcionais que o trator oferece em questão de é, tecnologia de agricultura de precisão, hidráulico, potência, tipo de pneu, segue o mesmo, a mesma padronização. E é um trator que já está no mercado mundial, já conceituado, que foi feito vários, vários anos de teste aqui no Brasil até chegar no, no conceito final para lançamento. Então é um trator já bem conceituado e que o produtor com certeza vai ter um ótimo custo-benefício na compra. Aqui para a Agrobrasília consegue atender os produtores da região do Cerrado também? Sim, conseguimos atender. Esse trator, na verdade, ele é feito para, para o Cerrado. Ele é feito para o produtor que demanda de alta tecnologia, ele é feito para o produtor que demanda de máquinas maiores que precisam plantar num tempo menor, numa janela de plantio menor. Então, a gente tem um produto certo para o produtor com um custo-benefício muito bom. E condições imperdíveis aqui para a feira. Eu conversei com o Paulo carrijo que é... Coordenador comercial da Massey, Aline Merladete, para o portal Agrolink.